Aqui a malta do aço, malta do Barrote, malta do Redline. Bem, vamos lá aqui para mais um vídeo do tema quanto custa manter X carro que eu tenha para se si? for um carro do teu interesse for uma peça que tu queiras ter saibas quanto é que custa o seguro quanto é que custa a revisão o um materialzinho para manteres o carro uh, anualmente no último vídeo que foi o primeiro que eu lancei que foi o do EG9 K20 Superchaja, que, que está aí atrás de vocês eu esqueci-me do Wii mas se vocês forem esse vídeo eu já comentei lá e meti no comentário fixado o valor peço desculpa foi o primeiro vídeo de lançamento nunca mais me lembrei do raio do selo mas agora é uh, vamos continuar, um carro que vocês me pediam muito, foi o Ibiza, o Toledo o G40, o Punto GT basicamente pediram-me todos os carros que eu tenho eu vou fazer todos, mas agora vamos fazer do que? vamos fazer do Ibiza, do PD130 porque é este carro? para já vocês pediram -me. e depois é um carro muito corriqueiro vai lá, toda a gente gosta do PD130, toda a gente gosta do Ibiza, toda a gente gosta da sarda que isto tem, então eu como tenho um, é o carro de dia a dia da minha wife, eu resolvi fazer aqui uma cablazinha tenho aqui minha cabula, tenho aqui Aqui as peças que chegou da Auto Parts Logística, mas eu já dividi aqui uh, por, por tópicos para a gente não se perder. Ora, o Ibiza, o Ibiza, a gente de selo 43,27€, euros é o selo anual. Depois eu tenho o seguro eu pago mensalmente, aí eu sei que vocês vão querer em cima, ah mas mensal é mais caro, ah mas as coisas, é seguro que tá, eu arranjo mais, mais barato, mas este carro, uh, pá, pronto, como era um carro que eu não sabia se iria ou não ficar com ele, se a minha mulher ia gostar assim muito dele e tal, eu fiz seguro mensal, porque não sabia quanto tempo o iria manter, e depois como é o típico Tuga, olha, tá, já está, já está, já está aí, ando para mudar e nunca mais mudei, mas eu pago mensalmente 16€ que dá 192€ por ano eu sei que há seguros mais barato mas eu não sei quanto tempo mais vou manter este carro que agora estou a pensar em uma outra coisa portanto fiquem atentos que se calhar este carro ainda vou colocar à venda mas ainda vou fazer uns temazinhos com ele mas depois se calhar vou colocar à venda a IPO é o básico para todos 31,49€ depois vamos ao material de revisão ora, temos aqui óleo eu vou fazer com o material original. Que é o que eu tenho aplicado no meu Ibiza. Porquê? Porque eu quando comprei o carro. O carro tinha livro de revisões na Seat, ok? E a partir dele ser meu, eu não fiz mais revisões na, na Seat, passei a fazer em malta amiga, conhecido meu, e a pedir as peças da Auto Parts. Mas tenho pedido sempre as originais para manter o, o uso do material original no Ibiza. Então, eu peço aqui o óleozinho, e este óleo custa 6,72€ cada garrafinha e eu peço 5 para ter para a revisão e para ter sempre para um ou outro atestesito que precisa, às vezes consome ali um, um bocadinho a ou outro, em todos os meus carros, consumam ou não óleo, eu peço sempre um pouco de óleo a mais, porque mais vale ter a mais do que precisarmos e não temos na mala um literito de óleo, portanto, um litro de óleo não faz mal a ninguém. E ou seja, temos aqui em óleo 27,32€. Lembrando, em óleo original. Agora passamos aqui para o filtro de óleo. Também original, com os vedantezinhos, com tudo como é necessário para fazer a revisão. Lembrando, este material veio todo da AutoParts Logística. Eles tanto têm o material da concorrência como o material original e agora eles vão ter umas promoções do material da SAIAT. Fiquem atentos. E o filtro de óleo custou. 10,28€ agora temos aqui o filtro de ar também original Volkswagen está aqui o género de um triângulozinho quem conhece os Ibizas sabe os Ibizas tem um filtro parece um triângulo e o filtro de ar custa 17,80€ passamos para o filtro de combustível lembrando mais uma vez original olha aqui original e o filtro ai, ai que eu estrago ainda não o montei já o estou a estragar e o filtro de combustível custou 37 euros e 17 o que fica a faltar é o filtro de habitáculo eu não vou abrir porque isto tem a particularidade que é que só a coisa tem que estar aqui vedado como vocês sabem carvão à atividade <risos> o filtro do Polen está aqui e este filtro custa 20 euros e 27 cêntimos agora números redondos o Ibiza custa por ano com uma manutenção por ano uma inspeção, um seguro, uh, o selo, custa-me por ano 379,60€, atenção, a gente pode fazer isto mais barato, se fizer a revisão com o material da concorrência, o seguro está aqui um bocadinho excessivo, Eu a gente consegue, até basta fazer uma consulta online, consegue baixar logo este seguro na boa, Eu já expliquei porque é que me mantenho, mas o meu carro... As coisas que eu tenho, que as coisas que eu faço, custam-me 379 euros e 60 por ano. Isto é dividir por 12 dá 31,63 euros por mês. Pronto, malta, para manter o Ibiza por ano, gastamos 31,63 euros por mês. Vocês também me tinham dito no outro vídeo: ai tal, tá, então ia a mão de obra, as oficinas, então isso aqui. Malta, isto é. A despesa, certa. a despesa certa, há muitas pessoas que fazem a revisão elas próprias, portanto a mão de obra é bola. Há pessoas que têm um amigo que até faz ao final do dia e faz um preço mais barato. Há aquele amigo que até trabalha na Volkswagen e na Seat, mas ao fim de semana faz uns pescados e tem outro tipo de preço. Portanto, eu ainda não consigo contabilizar a mão de obra certa, ok? Aqui, isto são as despesas certas. Estas vocês têm sempre que contar. Poderá auxiliar aqui as marcas? Preço do seguro, mas é mais ou menos isto. Ok, malta. Comentem aí agora para o vídeo a seguir o que é que vocês querem. Que eu vou continuar neste tema. Vou continuar neste tema que eu tenho, que ser. Eu tenho muitos carros. Eu tenho muitos carros e todos eles juntos nadalem um. Mas, bem, temos que fazer este tema. Este tema é fixe. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás. <risos> peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Já estava aqui a arrumar as coisas para arrancar com o próximo vídeo aqui no meu bunker. E esqueci-me de vos dizer que... Todas estas peças eu vou colocar na descrição a referência. Vocês copiam e colam no site da Auto Parts Logística e não andam lá à procura, não andam para a matrícula, não andam para nada. É copiar, colar e aparece-vos logo o material. Lembrando, material original, Auto Parts Logística, chega de um dia para o outro. Se não tiverem estoque aí dois, dois, três dias, mas não falha. Não falha. Empresa Nacional e o que é Nacional é bom, malta. É tu que é. Vai, era só isto. Vai, até logo.